Boa noite. Eu no meu eu sou, eu sou Cristina de Marco, sou diretora do Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina. Esse é o Sindicato ao Vivo, a nossa live no Sindicato de Jornalistas. Eu tô hoje hoje eu vou receber o professor Samuel Lima, que vai contar para gente sobre uma pesquisa que ele já que ele refez agora, né? Eles fizeram em 2012 e hoje, agora esse ano eles fizeram uma ampliação, enfim. Isso nós vamos conversar com ele agora, sobre isso agora que é sobre o perfil do jornalista. Eu até pensei em fazer uma brincadeira contigo, fazer tipo a abertura do Globo Repórter. Quem são? do que se alimentam? Do que, como, eles, como eles procriam? É, Quem é... são os jornalistas? Bom dia, bom dia Cris, bom, bom dia né, os colegas profissionais e audiência que acompanha esse, esse, esse evento do, do nosso Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina. Quem agradeço... né? o convite, né? É, em nome da Cris, que atua na diretoria do, do sindicato, e também é, quero reforçar de início, né? É, é, registrar, na verdade, é, nosso nossa gratidão, nosso agradecimento pelo envolvimento do sindicato na pesquisa, né? Quer dizer, nós tivemos é, a, o apoio institucional de seis entidades que atuam no campo, né? Do jornalismo tanto no campo profissional, associativo, sindical, a FENAGE, a Federação Nacional, e todos os, os 30 e tantos sindicatos a ela afiliados, como as entidades de pesquisa e de ensino do jornalismo, a SPPJOR, a né, Associação de Pesquisadoras e Pesquisadores em Jornalismo, a Associação Também Brasileira de Ensino de Jornalismo, a BEG, a Associação Profissão Jornalismo, a PJOR de São Paulo, né, e a ABI, né, além, a Associação Brasileira de Imprensa, além da ABRAJ, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. né. Mas o Sindicato Jornalista de Santa Catarina se envolveu muito. O, o, o jornalista Fábio Bispo né, era o meu interlocutor. Né? Então, registro aqui meu um profundo agradecimento ao Fábio pela gentileza, pela atenção, pelo cuidado que ele sempre recebeu nos nossos pedidos de divulgação, principalmente do questionário de pesquisa. Que bom. Então, o... a primeira pergunta, como é que foi a... Eu acho que foi que nós estávamos conversando antes. A, a, a expectativa que vocês tinham quanto a essa revisita da pesquisa e o que vocês efetivamente conseguiram. Como é que foi, foi melhor, foi pior, o, ampliou? Como, como é que ficou a... Então, Cris, olha, é, nossa expectativa era atingir um número maior de respondentes, né, de colegas participantes, do que foi no final de 2012, né? o trabalho que a gente lançou em 2013, coordenado pelo professor Jacques Mick, né? Foi o primeiro estudo nacional. Naquele, naquela ocasião, quase 10 anos atrás, a gente é, conseguiu é, é, cerca de 4.994, mil, vamos arredondar para cima, uhum. cerca, quase mil respondentes. Né? Então, a gente esperava passar esse número. Né? Quanto iria passar? Né? É, é muito difícil, porque é uma pesquisa... É, é, que é uma metodologia é o que a gente chama de web survey ou enquete em rede, né, como se traduziria em português, ou seja, você disponibiliza um questionário com perguntas um questionário de pesquisa em rede sempre pela internet, né, sempre é, no sistema de rede e o grau de dificuldade inicial é de fato organizar essa rede para que é os profissionais que atuam nos diferentes espaços né, das empresas de mídia jornalística, fora da mídia né? os profissionais que atuam em docência, os profissionais que atuam ah, como freelancer, né? os profissionais que, que atuam ah, em, em pequenas organizações do chamado hoje jornalismo independente, né? organizações que só existem na internet, assim. enfim, a dificuldade era chegar nesse público, né? ou seja, ah, esse apoio institucional dessas seis entidades que eu citei, né? a BI, a Braja, a Pijor, SBPJ, Arabege e FENAGE, sobretudo FENAGES, Samira de Castro, nossa vice-presidenta, foi espetacular, né, a participação dela, a disponibilidade em ajudar, em repassar informações e tudo mais, né, e nós trabalhamos com uma equipe de 17 pesquisadoras e pesquisadores, a partir do Laboratório de Sociologia do Trabalho, que é onde eu atuo, né, eu e o professor Jacques Meick, e da nossa rede, né, de estudos sobre trabalho e identidade profissional do jornalista. A sigla é Retige, né? A retinge é uma rede de pesquisadoras e pesquisadores vinculada à SBPJ, a nossa Associação de Pesquisa em Jornalismo e Associação Sim. Nacional. Então, esse trabalho foi primordial para que essa rede se constituísse e a gente conseguisse chegar a 7.029 respondentes, né? Que é, é, puderam, é, digamos, nos ajudar a entender, ou a Resolveu o nosso problema de pesquisa, que era identificar quem são os jornalistas brasileiros nesse começo de terceira década do século XXI. Né? Então, a gente tinha esse objetivo geral da pesquisa, chegamos a 7.029 respondentes, depois de saneado esses dados, eles, o número final que nós temos de respostas válidas, que eles, é 6.594. Né? É de bastante Santa, coisa. É muita coisa, para né? é que... uma pesquisa nacional. No caso de Santa Catarina... É, o número final de respostas válidas foi 465. Né? O Plano Amostral Nacional, ou seja, do ponto de vista estatístico, a gente sorteou, então, 3.100 respostas. Né? O Estado com o maior número de respostas, porque equivale também ao maior percentual da categoria São Paulo, 1.132 respostas. Né? Então, uhum. para explicar um pouquinho a coisa mais da, da, da metodologia, né, da pesquisa, a gente... É, a, usou como, como cálculo né, do número de jornalistas atuando no Brasil, né, para fazer o cálculo do, do que a gente chama de universo amostral, o, rei, o número de registros profissionais concedidos pelo Estado, pelo Ministério do Trabalho, Emprego, agora né, voltou a se organizar como tal, nos últimos 20 anos, de 2000 a 2019. A gente fechou um pouco antes da pandemia ali, delimitou esses 20 anos, esse número 142 mil registros concedidos pelo Estado brasileiro para profissionais que atuam como repórteres, como repórter cinematográfico como repórteres fotográficos, etc. As diferentes funções, né, que existem na nossa profissão. Então é isso. Você falou uma uma das, uma das, das, das ideias a gente fazer essa live é justamente isso que a gente a gente atua em tantos campos diferentes, né, de tantas formas diferentes, que é uma forma que eu, que eu sempre tinha. de gente saber o, o que que tá o que que a gente está fazendo, né? O que, que o jornalista hoje está fazendo? Como é que está se virando? A gente fala se virando, porque infelizmente né? essa, essa é a nossa vida, né? Sempre buscando uhum. alguma coisa de melhor, buscando melhorar o trabalho num sentido ou no outro. Uma coisa que, que eu pensei enquanto você respondia, você falou em mídia independente. Qual é, que é a relação que vocês acharam que. Tem, tem muitos analistas na CLT ainda? Tem bastante MEI? Tem, porque tem, tem, tem tanta é gente fazendo frila, né? Que a gente fala. Tem, hum. Sim, sim, tem. É, se a gente pudesse exibir aquele arquivo que eu te mandei, é. eu, vou passando, eu vou passando os dados e comentando, né? porque tem várias coisas. Acho que dá para responder assim, o tipo de vínculo. Eu não sei se você consegue subir aí. Deixa eu ver, que eu vou passar para o Rude, que está ajudando é. a gente. Vê Nosso... se, se ele consegue exibir aquele arquivo, aquele PDF que eu te mandei, que está um sumário executivo com todos os uh -huh. dados. Acho que facilita também para o público acompanhar. Deixa que eu vou essa... mandar, mas esqueci eu estou com um arquivo e queria que queria fazer a transmissão do computador dele. Você pode fazer tudo que Detalhe. Você pode fazer tudo que Já vou fazer, peraí só um pouquinho. Download. Tá aqui. Já mandei para o teu WhatsApp, Rudi. Estou tô, tô, tô tendo a ajuda do meu amigo Rudi, que está me acompanhando na... Na parte tecnológica. <risos> tá indo, então. Legal. Ah, não, é que eu mandei, é que eu, eu só anexei e não mandei. Uhum, agora sim. <risos> que até é interessante, a gente vê muito, muita... Parece, não sei, aparentemente, parece que está... Su... A gente vê cada vez mais as redações diminuindo, uhum. fechando jornal, fechando revista, fechando... Né? formas de trabalho. Tem, tem muita jornalista hoje em assessoria. Até uma outra coisa que eu ia comentar contigo. Sim. Na, na pesquisa tem mídia, inclui assessoria junto com veículos. Não, a gente separa. Depois eu vou, vou É, Depois, eu, depois você me explica isso. isso. isso. Não. <risos> Porque hoje, hoje, hoje, que... hoje a gente vê muito mais gente na assessoria uhum. do que em veículos mesmo, né? Não sei se você então, tem esse número também. Tem, tem esse número sim. Mas veja, tem um fenômeno acontecendo que é, essa, essa nossa pesquisa dialoga com outro trabalho realizado pelo Projor, que é o laboratório que estuda né, jornalismo. O ProJó foi o fundador há 25 anos atrás, justamente hoje, no dia 9 de dezembro, do Observatório da Imprensa, tá? Hum. Fundado pelo saudoso Alberto Dines, o Projó é vinculado à Unicamp e hoje é liderado pela professora Angela Pimenta, né? Uma querida, uma querida companheira nossa aí de, de luta, né, desse, desse campo da pesquisa jornalista A Ângela Pimenta é, e, o, o, e o pessoal do Projor lideram é, esse, essa pesquisa chamada Atlas da Notícia, Cris. Então, o Atlas da Notícia está sendo atualizado em 2021, deve sair a nova edição no começo do ano que vem, fevereiro de 2022, mas o dado mais atual que nós temos, que saiu em fevereiro deste ano, de 2021, dá conta do seguinte, entre 2019 e 2020, quando ele foi atualizado, ele vem sendo atualizado ano a ano, 1.170 novos veículos digitais, online, de jornalismo, principalmente jornalismo local, foram criados. O número de veículos é, online, o número de veículos digitais, né, os chamados nativos digitais né, em jornalismo, e também aqui está somado né, é, portais noticiosos, da mídia tradicional e tudo mais, mas o número de veículos digitais só perde com o número de emissoras de rádio hoje. Então, tem um, uma, esse, esse, esse movimento, né, que é silencioso, muito, muito a ver com a redução dos postos de trabalho no mercado tradicional, ao mesmo tempo, esse, esse espaço do chamado jornalismo independente na internet vem crescendo, e vem crescendo muito mesmo. Então, a gente está acompanhando agora a, a pesquisa deles para ver qual é o resultado que vai ter, uma expectativa de que o número de veículos digitais Super rádio, então ficaria veículos digitais, rádio, TV, e lá bem atrás vem veículos impressos, entendeu? Então, depois é eu até posso, posso Sim, puxar esse, esse, esse, esse último dado. Os veículos daqui a pouco podem até estar absorvendo uma parte desses empregos. Já Sim. estão, já estão. Tem ex-alunos nossos egressos nossos que saíram da universidade há dois, três, quatro anos atrás, atuando né, em agência pública, trabalhando com, com o contrato de prestação de serviço para o Intercept Brasil, para a Ponte de Jornalismo. Uhum. Então, esses veículos, a Amazônia Real, por exemplo, hoje, que é um, que é um veículo que se configura né, como, como nativo digital, só existe na internet, comandado Sim. pela Kátia Brasil né, e pela outra colega lá, que é uma jornalista indígena, inclusive, a Amazônia Real é o principal veículo de informação sobre a Amazônia. Não é o Grupo Liberal de Belém, não são os grupos tradicionais né, afiliados à TV Globo, às organizações Globo e tal, a Globo que existe no, no Amazonas ou no Acre e tal. É a Amazônia real. E está fazendo o quê? Jornalismo. E está empregando quem Jornalistas. Muitos deles que saíram de veículos tradicionais. Então, tem esse movimento. Eu queria que o Rudi pudesse passar é, para a gente passar os dados ali e ir respondendo essas questões que a Cris já, já perguntou. Os, é, vai passando os, os slides. Passar. Você, você é. manda parar quando tiver que parar. Não, pode passar. Vamos direto para os dados, Rúdio, por favor. Passa é. essa parte inicial que a gente já comentou um pouco. Metrologia. Metodologia e tal. Pode passar. Pode passando. Isso. É, aí. Então, aí, começamos aqui, observem, né? Essa é uma síntese, esses dados obtidos na, na pesquisa permitem a gente afirmar isso que está projetado aqui. A, a, a, os jornalistas, ah, hoje, né, jornalistas brasileiras e brasileiros eram majoritariamente mulheres, continuam sendo majoritariamente mulheres, brancas, solteiras e com até 40 anos, né? Se a gente fizer um somatório dessas faixas iniciais até 40 anos. Temos isso, né? cerca de 60%. Né? 54 mais 4 aqui vai dar 58%, 59%, quase 60%. No estado de Santa Catarina, essa faixa etária vai dar exatamente 60%, né? De 18 a 40 anos. Né? Eu fui comparar Tem uns dados comparativos, depois a gente pode falar. Pode passar, Gênero, está aqui uma resposta, que dá uma pergunta que você levantou há pouco. Né? É. É... Aqui, o que nos interessa é essa coluna da, do percentual válido, certo? Então, ainda tem ponto 3 que são não binários, né? que responderam, que não se identificam nem com gênero feminino, nem masculino. Mas masculino e feminino, que são predominantes, é, feminino quase 58% e masculino 42%. Né? Então, houve uma diminuição, que era 64, 36, em 2012, houve uma diminuição do número, é, no geral, houve uma diminuição do número de mulheres participando Atuando na categoria. Embora nas empresas de mídia jornalística, as mulheres sejam maioria hoje, não eram em 2012. Pode passar, Ruth, por favor. Com raça, né? Uma outra pergunta interessante, porque ela revela uma primeira mudança bem significativa. Tá? Se a gente notar aqui, 67,8%, 68% branco, né? Preto e pardo, ou seja, pessoas negras ou se auto-identificando como negros, você tem 30%, 29,9%, né? Na média. Eu estava comentando com a Cris antes da gente entrar ao vivo, que o caso de Santa Catarina, isso aqui é 85,8, 85,8 pessoas brancas, e pessoas negras atuando na categoria 13% apenas. Tá? Então, Santa Catarina tem essa diferença que é bastante grande. Aqui, anota, nós vamos ter no final uma síntese explicando antes. Aqui a gente considera a política de inclusão social, cotas, auto-identificação por, né, por, digamos, uh, todo, todo o estímulo que, que, que veio dessas lutas antirracistas, né, das lutas identitárias de, de gênero, raça e tal, dos últimos dez anos. Isso se reflete aqui. Mas também é resultado né, das políticas que, que as empresas passaram a adotar. Né? Observe que o maior jornal do país, a Folha de São Paulo, é, descobriu que tem negros e negras que são jornalistas. Né? É, há dez anos atrás, nem isso, há quatro, cinco anos atrás, tinha um único profissional na redação da Folha. Hoje, né, a Folha tem um trainee voltado só para estudantes, para jovens jornalistas né, é, negros e negras. Né? Criou uma editoria de diversidade. Né? Então, tudo isso é uma certa adequação, adaptação né, do perfil, da agenda, né, da forma de gerenciamento né, dessas empresas também que refletiam... E eu estou falando da Folha porque a Folha se destacou num, num combate agressivo, até intensamente agressivo, a qualquer tipo de política identitária, ou de inclusão social, ou de mitigação dessas desigualdades que são históricas, tanto de gênero quanto de raça. A Folha combateu duramente todas as políticas dos governos Lula e Dilma nessa direção. De políticas afirmativas, de cotas para né, pessoas, né, LGBTQIA, ou pessoas com deficiência, entre aspas, né, pessoas negras tudo mais. É, é, a Folha foi vanguarda, vanguarda do atraso, né, mas estava lá, defendendo <risos> contra agressivamente. Depois, hoje, em 2021, ela descobriu que tem estudantes, né, jornalistas, jovens jornalistas que são negros e negras. Muito bem. E até estava conversando contigo sobre isso antes, né? que nós estávamos estava tentando estávamos debatendo sobre essa questão de, de jornalistas negros há, há umas semanas atrás e como e como a gente percebeu eu percebi pessoalmente assim com, com alguns colegas a dificuldade de se identificar como negro né de uhum. assim eu estávamos tá, principalmente aqui na, na no nosso nosso estado que é um estado como você já mesmo falou em números mostrou em números né tem menos negros na, nas redações, na, no jornalismo, mas de repente, quantos não se identificam também como negros? Verdade. Está uhum. legal. Vamos passar adiante, tão rude, mais, mais assim. uma tela aí. Uh, bom, é, aí é, uma, é um cruzamento de, de dois dados, gênero e raça. Podemos passar, podemos passar. Uh, aqui, em Estado Civil, também podemos passar. Uh, só para mais um solteiro? <risos> é. É, sim, né? É, predominantemente solteiros, né? Predominantemente solteiros, pode passar a por favor? Ah, aqui, o nível de escolaridade. Aqui é uma, uma coisa importante, porque essa, esse dado a gente precisa olhar essa informação com a coluna do dado de salário, tá? O dado salarial. Observem aqui, por favor: formação superior, né? Ensino superior completo 42,3. Tá? É, vou aqui para a coluna da, do percentual válido. Uh, especialização, 28. É isso? 28,6. Tá? Então, aqui eu já tenho uh, 70%, ok? 42 mais 28, 4, 2, 6, 70%. Se eu colocar mais quase 15 de especialização, eu vou para 85%. Então, é uma, é uma categoria profissional com um altíssimo nível de escolaridade. Não vou nem somar doutorado, pós-doutorado, que isso aqui tem muito mais a ver com perfil de docência do que de né, de, de profissional que atua no mercado de trabalho diretamente, não na docência, né, que é uma das áreas que a gente investigou também. Então, você tem isso, quando você vai olhar a coluna de salário, 60%, Cris, colegas que nos acompanham, ganham, 60% dos nossos colegas ganham até 5.500. Mas eles têm um nível de escolaridade altíssimo. Né? Eu fui checar aqui o piso salarial nosso aqui em Santa Catarina, ele está ainda, deixa eu ver aqui para não errar, né? Minha fonte é altamente fidedigna, que a professora Valciso colocou, <risos> é. 2.585. Nós estamos reivindicando agora, pela nossa pauta, que está em discussão e deve ir a julgamento, que esse piso saia de 2.500 e pouco e vá para 2.900 a partir de 1 de maio de 2021. Então, observem que é uma dissintonia muito grande né? entre salários da categoria e o nível de exigência né que as empresas fazem você tem que ter mil e uma habilidades e tal então na hora de né de fato de diminuir essa distância diminuir essa desigualdade salarial na né, grave as empresas em geral não tem né políticas para isso ou hum. re, refutam, né, as, as, as propostas dos sindicatos e da própria categoria organizada então, esse, queria... foi uma... esse foi um número que me chamou a atenção esse dos salários porque, segundo a pesquisa, a maior parte dos salários fica entre 5,5% e 11%. Eu pensei, meu não. Deus, onde é que estão é ganhando tudo isso? Não, não, não, não, não fica, não. Deixa, deixa eu só te... te, te a, a, a... Bom, a gente pode passar, sim, você vai ver que tem... Passa o tempo, por favor, Rúdio. Uh, aqui uma coisa importante, que é, em 2009, o Supremo Tribunal Federal... É... Disse que a gente não precisaria mais fazer curso superior para exercer esta profissão. Né? Ou seja, atuou fortemente atendendo uma demanda da patronal, empresarial, do Sindicato de, de Empresas de Rádio e TV de São Paulo, patrocinada né, pelos grandes grupos de comunicação, veículos jornalísticos tradicionais, a Frente e a Folha de São Paulo, está sempre nessas causas. Veio para desorganizar a categoria e tentar desqualificar também a nossa profissão. Né? Não conseguiu, não conseguiu. Esse número é muito, muito importante porque a gente perguntou qual sua área de graduação para quem respondeu. Né? No caso nacional, deu quase 92%, né? como vocês observam aqui, e em Santa Catarina, deu 93,1%. Ou seja, essa discussão do diploma, quer dizer, me parece que, de fato, a última empresa, a única empresa que mantém essa visão de que eles podem formar os jornalistas, os jornalistas não precisam de formação, é o Grupo, o grupo Folha mesmo. Né? Todos os outros, grupos todos, Grupo Estado botou na na sua política de recurso humano, o Grupo Zero Hora aqui, Gaúcha, não contrata ninguém que não seja formado em curso superior, né? Por é fora. Então, essa, essa discussão está vencida na, na nossa forma de ver, ela está superada. Adiante, Rudi por favor. Muito bem. Vínculo empregatício, Cris, está aqui a resposta à sua pergunta, tá? É. Caiu, caiu de 60%, um pouquinho mais de 60% em 2012 para 45,8, carteira assinada, Tá? servidor público cresceu nesse período, né? Ou seja, são colegas que têm outro regime, a regime jurídico único, né? Não é a CDT, né? que atuam nas diferentes mídias e organizações públicas. Cargo comissionado, né? Também é algo que flutua de acordo, né? Com, com os contextos. E essa, essas últimas, esses últimos dados aqui, que é algo que revela a precarização da profissão, precarização do trabalho, né? Pelos vínculos de freelancer, 6.1%, prestação de serviço sem contrato, veja, 3,5. Pessoa jurídica o PJ, 5,8%, e o MEI, quase 9%. Isso aqui dá 25%. Ou seja, um em cada quatro né, profissionais já atuam com esse tipo de vínculo precário. Tá? Pode passar, Rude? Santa Catarina, os resultados deram um pouquinho diferente, depois a gente pode. É... Até, até podemos falar agora, já, Cris, ó, vínculo empregadinho Santa Catarina, CLT, 52%, servidor público, 11%, Freela, 5,5%, é, prestação de serviço sem contrato, 3,5%, prestação de serviço com contrato, 3,5%, PJ, 2,6%, e MEI, microempreendedor individual, 9%. Né? Esses vínculos mais precários em Santa Catarina somam 24,1%, é quase... É parecida. É. Ao que tem é a nível nacional. Ok, pode passar, Ruth. Bom, aqui é renda bruta mensal. né? Depois eu deixo achar aqui renda bruta de Santa Catarina para poder comparar. Aqui, renda bruta de Santa Catarina. Legal. Olha só, observe. De 101, né? É que é quando começam as faixas a crescer, né? da 11.4 até 5.500, com 15.5, aqui a gente tem 60% da categoria, né? 27.1% ganham entre 5.501 a 11.000, né? e quase 10% ganham entre 11.000 e mil. Aqui a gente coloca o pessoal que está no topo né, de empresas, gerenciando o processo, muita gente respondeu, porque a gente teve feedbacks, por exemplo, de Suzana Singer, da Folha de São Paulo, o pessoal da, da direção de redação do Estadão, Dezenas de colegas aqui, né, a gente tem reiteradamente cada vez agradecido publicamente por ter apostado é, na pesquisa, por ter apoiado a pesquisa, divulgado Nilson Vargas, né, chefe de, de redação da Zero Hora, né, atendeu gentilmente um WhatsApp que eu mandei para ele, divulgou internamente. Então, tem dados né, de diferentes é, níveis né, salariais. E aqui também tem os dados né, que envolvem... Ah, a docência. Tá? Então, o que importa aqui, Cris, é observar o que é dominante. O que é dominante está entre 1.100, 1.101, na verdade, e 5.500, que é 60% da categoria. Pode passar, Rújo, por favor? Depois, depois a gente vê a Santa Catarina aqui também. Sim. Aqui, uma, uma revelação da pesquisa que dialoga com o número que nós tínhamos já em 2012, que era um número bastante preocupante, né? essa coisa da extensão da jornada de trabalho, né, do alongamento, é, observem que nós temos aqui um dado que é bastante preocupante. Né? A jornada de trabalho da categoria dos nossos, né, nossos jornalistas e de nossas jornalistas é 5 horas-dia. Né? Isso é definido pelo, pela intensidade, pelo desgaste por uma série de Sim. coisas. Né? Muito bem, veja que entre 5 e 6 horas, já passando da, da jornada, nós temos quase 17%. De 7 a 8 horas, 37%. De 9 a 10 horas, 30%. 29,6% dá para da para 30%. Entre 11 e 12, no, acima de 9. Acima de 13 horas, inacreditáveis, 3,2%. Né? Então, a gente tem, na, nesse quesito, Cris, uma, uma, uma síntese bastante preocupante. Nós anotamos isso da seguinte forma. Né? Uh, olha só... Uh, Quanto à jornada de trabalho, o percentual dos jornalistas com carga, horária, né, carga horária diária superior a 8 horas permanece muito alarmante, 42,2%. Então, isso é, sobre essa população jovem, né, de até 40 anos, uma bomba, relógio de efeito retardado, sobre o ponto de vista da saúde laboral. Né? Ninguém suporta trabalhar nesse nível de intensidade e de carga, por cinco anos, por dez anos, né? nem pensar. Quer dizer, cinco anos já é uma coisa... E aí a gente vai ver também nos indicadores de saúde que isso já está refletido. Então, Sim. essa carga horária e os indicadores de saúde não são novidades da pandemia, não. Essa configuração aqui já vinha lá de 2012. Mais de 80% em 2012 trabalhava entre 8 e 12 horas. Sim. Né? Acima de 12 horas, 4% em 2012. Então Uh, é, é muito preocupante, é um, é um quadro bastante, bastante grave, né? O que a gente tem na categoria. Pode passar, Ruth, por favor. Aqui tem os indicadores de saúde laboral, né? É, então, a gente, eu estou citando só alguns, são oito, mas tem muito mais, são indicadores, Cris, não é uma pesquisa de saúde. Então, é para a gente sim. também não, não fazer só vai ter uma. Você um parâmetro, né? Hum. Isso, tem, é um panorama. Precisaria é. ter uma pesquisa específica mais né, que misturasse né, métodos quantitativos, para a gente investigar mais a fundo. Mas a conclusão que nós chegamos preliminar é que a saúde dos jornalistas e das jornalistas no Brasil ensejaria uma política pública de Estado para mitigar isso, para dar conta, para frear né, esse, esse rumo que está tomando. Observe, a percepção de estresse, né, você se sente estressado, 66%, dois terços dizem que sim, 33% o não. O diagnóstico de estresse caiu um pouco, lógico. 34,1%, apenas né? Apenas não, porque é muito alto, né? mais de um terço, né? é, dizem sim, é, responderam sim, e quase dois terços responderam não. O diagnóstico de transtorno mental relacionado ao trabalho, 20%, sim. Ou seja, um em cada cinco colegas responderam que sim. Indicação para tomar antidepressivo, 31,4%, sim, 68%, não. Quase um preciso. Esses números me chamaram a atenção, por assim, você vê que tem um número grande de jornalistas que entendem que está estressado, mas também não vai procurar ajuda. Não Exatamente. Tem, tem essa coisa, às vezes, de, de, de, de, de, de, o compromisso do jornalista né, com o que ele faz. Exatamente. De, não, se eu for no médico, ele vai mandar eu parar. Eu não posso parar. Não, tem Tem muito isso. isso tem é, tem isso pessoas... também. Tem, as pessoas responderam qualitativamente: não, eu não posso fazer isso, senão isso atrapalha a minha carreira. Sim, é. se, eu, se eu parar, eu perco emprego. É. Um outro perfil que a gente estudou em 2014, Cris, que foi o perfil dos, dos trabalhadores do Banco do Brasil, dos bancários do BB, é, também Sim. aparecia essa, essa, esse gap, essa dissintonia. No caso deles, era mais em relação até, menos a, estresse também, mas em relação a transtorno mental. Eles diziam: eu não posso falar que eu tenho isso, eu não posso e procurar o médico do banco e dizer que eu estou né, sentindo um problema de isso saúde Isso é, mental. eu vou perder emprego. É uma coisa Exatamente. que a gente tem muito eu, isso, né? Eu perco comissão, eu perco a carreira, então eu vou sofrer silenciosamente. Cara, é um negócio... Né? Você, você sabe que está se acabando, sabe que está se, se desgastando e que isso, isso vai ser ruim para ti, né? Mas hum. tu não se dá nem o luxo de se tratar, nem de isso. se... Ah, não, a, gente, a gente trata até como luxo isso, né? De se tratar. Hum. Eu vou vamos, fazer uma, eu vou vamos, uma pergunta aqui. Então, deixa, eu só, deixa eu só fechar os indicadores de saúde. Rui, passa tá. para a próxima tela. Os últimos quatro, que eu quero chamar a atenção também, é, que são muito importantes. Por favor, deixa eu só aliviar ali a tela. Obrigado. Aqui é o diagnóstico de LER-DORT, né, lesões por esforço repetitivo, né, ou doenças musculares. basicamente 20%, né, um, em cada, um em cada cinco. E aí, uma pergunta muito importante, que é a percepção de, de se o colega considera seus esforços no trabalho devidamente reconhecidos ou não. Vejo que 44,2 respondem que sim, mas 55,8 responderam que não, né? hum. que não, não, não consideram que seus esforços sejam reconhecidos. E as duas últimas, sobretudo a questão do assédio moral, que no, no Laboratório de Sociologia do Trabalho aqui da UFSC, a gente considera que é, é de fato a epidemia do mundo do trabalho nesse, nesse sim. momento, né? Da, da vida da humanidade, uh, o assédio moral é, é indicado por 40,6%, né, contra quase 60%, né, e o assédio sexual, 11,1%, né, contra 88,9%, não. Então, os indicadores de saúde mais relevantes são esses aqui. Fiquei à vontade aí, Cris. E tu sabe que até, uma coisa interessante, a questão do assédio, às vezes até a pessoa tem o, sofre o assédio, e pelo mesmo motivo do tratamento, né? Não, uhum. se eu me queixar, eu perco emprego. Aí tem que muito disso, né? Nós temos duas perguntas aqui. Por favor. Tem a pergunta do Adriano. Não, da Ivone, eu botei a da Ivone primeiro. Daqui a pouco eu volto para o Adriano. Ivone Mas... Rocha, grande Ivone, um abraço para você. <risos> Obrigado pela pergunta. Sim, a carga horária tem a ver com isso, tem, tem a ver com, com níveis de vínculo, né? Mas é, é, depois aqui eu posso checar também, porque a gente fez essa pergunta em relação ao número de vínculos. E a maioria tem um único vínculo, né? Mas você tem razão. Agora, mesmo quem tem um vínculo único, né? Já tem essa tendência, essa tendência já estava posta quase dez anos atrás. Né? Mas é, você tem razão, tem, tem, tem a ver com isso. Né? Ah, as, sobretudo as cargas horárias acima de 10, de, acima de, né, de 13 horas, essas seguramente são somatórios de três, quatro vínculos que o colega tem, que a colega tem por dia para tentar sobreviver. A gente brinca mesmo entre nós assim, ah, vai dormir para quê, né? Se tu pode pegar mais um Frila <risos> nesse tempo que está dormindo, né? É verdade. O Adriano, do ponto de vista regional, a precarização dos jornalistas tem diferenças significativas entre sul, norte, sudeste, nordeste? Ou é um fenômeno nacional? Eu, eu diria que é um fenômeno nacional porque são esses dados que eu estou exibindo aqui, Adriano, e porque a gente não fez os estudos regionais ainda. Né? Até uma pergunta muito interessante, eu não tenho como te dar essa resposta agora, de Santa Catarina eu posso falar de algumas coisas, mas nós planejamos né, é, fazer... Essa, esse número de respondentes, Adriano, nos permitiu é, fazer os estudos de todas as regiões. Então, a gente está com, agora começando o trabalho de análise descritiva, mas não vamos ter uma tese de doutorado com os dados do perfil da região Amazônica, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste. Ou seja, a gente tem número de respostas suficiente, né em todas as regiões. Vamos fazer isso para divulgar no começo do ano que vem. E mais, é, deixa eu ver aqui o número de estados. É, nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Distrito Federal todos esses estados, a gente vai ter um perfil específico deles, e vamos divulgar no começo do ano que vem. Nós fechamos a coleta de dados no começo de outubro, e a gente trabalha é, com né, todos, todos os pesquisadores e pesquisadores da nossa equipe, da, né, nós temos uma página é, hospedada no portal da UFSC, né, que eu vou pedir, eu vou colocar aqui no, no nosso chat interno, e vou pedir depois para o pro Rúdio projetar. A página é perfil do jornalista, tudo junto, .ufsc.br. Nós temos todos os dados ali. Então, a gente vai publicar ali. Eu não tenho ainda essa resposta, Adriano. A tendência que eu observo é que pode ter alguma diferença né, entre uma região e outra. Mas a tendência geral vai convergir muito nessa direção é, que a gente está vendo. Quer ver uma coisa? Jornada de trabalho em Santa Catarina. tá é, entre, entre 5 a 6 horas, 24%, 7, 8, 34%. A partir daí, né, 7, 8, mais... 34%, 9 a 10 horas 25, aqui já dá 59, se eu somar mais 11, 12, 10, 69,670%, mas acima de 3 horas você tem quase 75% né, da categoria trabalhando em jornadas exorbitantes e desumanas em Santa Catarina. Então, a tendência é que haja, Adriano, uma convergência entre os principais indicadores de precarização, salário, é, indicadores de saúde laboral, é, vínculo empregatício, jornada. Né, esses, esses fatores aí seguramente vão aparecer como, ou muito próximos ou convergentes na sua maioria. Pode passar, então, Rússio? Para a gente, pra gente ir para o final aqui. É, sim, Afiliação é. ao sindicato, uma coisa que interessa diretamente né, para o nosso sindicato aqui dos jornalistas de Santa Catarina e para todos. Né? Cresceu também o número de, de, de pessoas... É, que responderam sim à né, afiliação do sindicato, quase acima de 31%. Em 2012, era é, aproximadamente 25%, era 24,9%, a gente arredondou para 25%. Né? Então, houve uma evolução nesse percentual. Pode passar? Aqui, é uma coisa interessante, que é o o seu o posicionamento ideológico, que auto tá? é autoidentificação também, Cris. Talvez é, até pela própria pela própria conjuntura, você tem um governo é, federal de extrema direita no poder, tudo mais, né? Mas houve um deslocamento muito sensível, né? Dos números é, de direita, centro-direita ou centro, né? Para centro-esquerda e é, esquerda, né? A gente vai ver no gráfico a seguir. Eu só queria chamar a atenção de um dado, que é o seguinte: em 2012 mais de 30% dos colegas refutaram, recusaram qualquer tipo de auto-identificação. Não, eu não tenho nenhuma auto-identificação ideológica por ninguém. Não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de centro, não sou nada. Né? E aí a gente teve muitas respostas qualitativas justificando isso. Né? Algumas Sim. até bravas, dizendo que isso era uma coisa ultrapassada e tal. Nós estamos trabalhando com categorias que o IBGE trabalho. Então, né, enquanto isso for Sim. uma referência, a gente vai usar, certo? Ah, então, esse número caiu para 8,3 né, nesse levantamento tri... atual. Oito é uma diferença, hein? Diferença muito sensível. Todo Aí a gente vai ver, Rudi pode passar a próxima tela. Na, na representação gráfica desses dados, são aqui, né? Esquerda, centro-esquerda é predominante hoje, né? Então as outras auto-identificações da categoria diminuíram sensivelmente, sensivelmente nesse período, né? E então, também é... tem uma coisa nessa, Mel, que você vê hoje assim, a perseguição. Não é, não é Rio-São Paulo. Sim. Não tem aquela coisa da grande mídia nacional. Você uhum. vê qualquer pessoa, qualquer, qualquer cidadão se acha no direito de, de, de, uhum. de, de, de, de, de difamar, de fazer, de fazer pouco né, do nosso trabalho. É, tem tem uma, uma política oficial né, de agredir jornalistas e imprensa. Né, uhum. De parte do, do presidente da República, os números da... da do levantamento da pesquisa que a FENAGE tem feito ano a ano, desde 2019, a gente conhece, né? E devem, sem dúvida alguma, dobrar em 2021, porque né, isso é uma política oficial que é reproduzida, como você falou, não é mais em Brasília, não é mais São Paulo-Rio, não é no eixo, né? Brasília-São Paulo-Rio, é Sim. em todo o país mesmo. Podemos passar para, o, para as últimas... É, Código de ética, uma pergunta que né, todas as questões ligadas a valores da profissão Código de Ética foram elaboradas pelo professor Rogério né? Então, essa é uma resposta interessante, quase 75% é, dos, dos 3.100 que compõem a Mostra Nacional responderam né, que sim, que conhece o Código de Ética, depois a gente abriu para uma avaliação do Código de Ética, necessidade de atualização, tudo isso também foi objeto da, dessa investigação. Né? Pode passar adiante. Ah... Aí eu acho que é a última, a última tela, e aí a gente vem com, com as sínteses para fechar aqui, e a gente pode abrir mais para perguntas e para o debate. Aquilo que você tinha perguntado, Cris. É, é da imprensa. O, isso, a divisão dos três setores. A gente perfilou três tipos né, de profissional. O profissional que atua em mídia. O que é? Que é? Imprensa, veículo de comunicação, arranjo de alternativo de mídia independente, né? ou né, a mídia feita só na internet, startup, jornalística, enfim. Todo e qualquer tipo de organização que produz, Informação conteúdo. jornalística, é. conteúdo jornalístico, seja comercial, privada, seja a Agência Senado, né? a TV Senado, a TV Câmara, ou seja, a Sim. TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eles não fazem assessoria de comunicação, eles fazem jornalismo. Jornalismo. É a assessoria é. da, da, da Assembleia faz assessoria, é diferente, né? Então, aqui Sim. a gente, como a gente ampliou esse entendimento do que é mídia, para contemplar, inclusive, a, o jornalismo independente também, que é feito só né, na internet a gente tem uma ampliação. Na verdade, era 55%. Em 2012, foi para 57%. Em docência, subiu um pouquinho, foi para 7,4%. E fora da mídia, que era 40%, né, é, reduziu para 34,9%, enfim, 35%. Fora da mídia, são outras atividades de assessoria de imprensa ou comunicação produtora de conteúdo para mídias digitais, etc. E tal. Ou seja, quem trabalha nesse amplo espectro aí da comunicação organizacional, comunicação... Né, de empresas, comunicação para organizações. Eu, em geral. eu te confesso que até pensei que fosse ficar mais próximo os números dos veículos com assessoria, ou até quem sabe assessoria superar, porque uhum. a gente vê, pelo, pelo que a gente né, do que nós estávamos conversando antes, mas como você, você coloca no mesmo patamar a, a parte digital, que é o que você estava uhum. dizendo, né? Que tem mais, mais portais do que rádio. Natalina, está bem próximo, <risos> Está bem próximo. E aí, é, a síntese final, por favor, Ruth, pode passar. É, então, a, o que a gente, em primeiro momento, né, essa é uma síntese uma análise preliminar com base nesse sumário executivo. Né, a profissão continua majoritariamente feminina, né, embora a participação de mulheres tenha se reduzido um pouco né, em comparação com o estudo anterior. O percentual de jornalistas negros e negras né, é, cresceu para... A escala de 30 supera um pouquinho, na média, ali, 30%. A presença de jovens ainda é muito significativa, né? mais ou menos 60%, ali, um pouco mais de 60% né? estão nessa faixa dos 18 aos 40. Tem um pouco o retrato da passagem do tempo, pode passar, Rúdia, por favor. D, a renda média, 60% dos jornalistas das 12 idades aqui é inferior a 5,5 mil por mês, né? e apenas 12% recebem acima de 11 mil. E, a distribuição dos de jornalistas por tipo de atividade, que eles aqui, ainda para dar um dado a mais ah, é. sobre aquela questão, indica a menor presença de jornalistas atuando fora da mídia. 35 contra 40 do levantamento de, do final de 2012. É, é. Isso tanto pode indicar uma redução da auto-identificação profissional com jornalismo de pessoas que atuam nesse segmento, como sugerir que a crise econômica posterior a 2015 levou à redução do número de organizações de fora da mídia. Uma terceira possibilidade é que a distinção entre mídia e fora da mídia esteja se diluindo, né, com maior entrelaçamento das atividades das, em organizações que antes operavam mais separadamente. Por último, né, isso eu inseri também é, conversando com o pessoal do Atlas da Notícia. Não, só mantenha aí um pouquinho, por favor. Há um notável crescimento dos arranjos alternativos independentes às corporações de mídia hegemônica. Né? Esse é o dado do Atlas da Notícia. Pode virar, Rudi, é, por favor? A precarização do trabalho avançou significativamente a partir de vários indicadores, né? Quanto ao tipo de contratação, reduziu o volume de contratos vínculo CLT né? para 40%, 40% e pouco, né? E as formas precárias chegam a 24%. Então, bate Santa Catarina, bate. Frila, prestação de serviço, etc. Quanto às jornadas de trabalho, aquilo que eu tinha falado, o percentual de jornalistas com carga horária diária superior a 8 horas permanece alarmante 42,2%. E para fechar é, essa síntese. Todos os indicadores de saúde confirmam a deterioração das condições de saúde laboral dos nossos colegas. E, por fim, não por acaso, aumentou a identificação ideológica dos e das jornalistas com a esquerda do espectro político, enquanto diminuiu a identificação com a direita e, também, notavelmente, a recusa à autoidentificação identificação ideológica. É, vira só para dar o crédito aqui, por favor, Ruth, não tem mais nenhum dado. A realização da pesquisa foi da Universidade Federal de Santa Catarina, dos dois centros, né? com um, a atuação nos programas de pós-graduação em Sociologia, sociologia e Ciência Política, o Laboratório de Sociologia do Trabalho, LASTA, onde eu atuo, e, como pesquisador, o Programa de Pós-Graduação Jornalismo PPGJ da UFSC, que fez a parceria institucional e o apoio aprovado né, no programa, a Rede de Estudos sobre Trabalho e Identidade Jornalista, (Retige) né, da SBPJ, e o Núcleo de Pesquisa, Extensão e Práticas Jornalísticas, da Federal do Tocantins, o apoio institucional que eu citei, né, dessas entidades, a BI, a BEG, a BRAGE, a, a PJOR, a FENAG e os sindicatos e a Associação Nacional de Pesquisadoras e Pesquisadores em Jornalismo. Né. É, por último, a última uh, último slide, uh, a equipe de pesquisa, né, a quem uh, eu sempre reverencio e agradeço, né, uh, o Comitê Retige, formado por por colegas de todas as regiões, né? o professor Edgar, da Federal do Ceará, o Guto Moriani, ligado ao grupo de pesquisa de comunicação é, é, é, e trabalho, né? do, a ECA USP, uh, o Fábio Pereira, da, da UNB, a Janaína, que é da UENG, mas é também ligada ao, ao CPCT da ECA, né? a Janaína é professora da Universidade Estadual de Minas, uh, o Rafael Henrique da Federal do Espírito Santo, e a Marluce, da Federal do Tocantins. E aqui são os nossos colegas, mestrandos e doutorandos, pesquisadoras e pesquisadores da UFSC, envolvidos no trabalho. É isso. Muito bom. Não, é, é, eu, eu normalmente falo assim, como da importância né, de, de se fazer pesquisa. E precisa nesse, nesse sentido de, de pergunta, da de gente conseguir entender, mapear né, quem são as pessoas, onde é que estão os, os jornalistas, o que estão fazendo. E é uma preocupação que a gente tem sempre. E é importante a gente sempre que a gente pode, a gente chama o pessoal da universidade, os professores da UFSC, ou, enfim, a gente sempre abre aqui para que as pessoas também nos procurem para uhum. vir falar do, do, do, do, do que está acontecendo, do que estão pesquisando, do que está tá se fazendo, porque é assim, só que a gente vai ter, ter uma noção né, do, de quem somos nós, né? uhum. até onde nós vamos... Vamos ficar nessa de ficar se queixando, às vezes, e a gente também tem que arrumar um jeito de unir para melhorar uhum. tudo isso. Tem mais uma pergunta, Ivone? Manda lá. Aqui. Em relação ao reconhecimento dos esforços, você não acha que 44% dos que acham que são reconhecidos não é alto? Principalmente analisando toda a problemática enfrentada pelo profissional? Aparentemente sim, Ivone, mas eu diria que aqui, nesses 44%, tem um peso muito grande desse é, apego à profissão, né? dessa coisa, é, dessa paixão que a gente, é, às vezes, quer negar que é apaixonado pelo jornalismo, mas está presente nisso. Né? Então, tem esse prazer de estar tá fazendo jornalismo, de estar tá lutando, né? Para fazer jornalismo de qualidade, comprometido com o interesse público, veraz, autêntico, né? Aquilo que pode, de fato, transformar, transformar a sociedade, contribuir para a vida das pessoas e tal, positivamente. Então, acho que um pouco reflete essa contradição. Embora a maioria diga que não reconheça, os outros 55%, né?, que seus esforços não são reconhecidos, isso tem sido comum, há profissões como a nossa, né? que existe, por exemplo, a docência. né? Nós fizemos o perfil dos docentes e das docentes da UFSC no final de 2019, pelo Lasto também. Né? Era uma outra equipe, era o professor Jacques coordenando, eu, a Luísa Tavares e o Rafael Lara, né? que estavam finalizando o doutorado naquela época. Então, a gente observou isso também, Ivone. Havia uma satisfação muito grande é, com é, remuneração, isso, aquilo, mas uma insatisfação generalizada com as condições de trabalho. Então, é uma contradição do mundo real, do mundo do trabalho. Você tem razão, parece um número alto, mas ponderando em relação a, a, a como cada colega enxerga a sua, né, a, sua, a, sua, a sua atuação profissional, como cidadão e tudo mais. Até tem um número importante, Ivan. que se relaciona também com isso, que é o fato de que, em 2012, ah, mais de 60%, basicamente dois terços, né, dois em cada três respondentes, Disseram para nós assim: Eu não tenho nenhuma atuação na comunidade. 20% disseram eu tinha, mas não tenho, e mais de 40% disseram eu não tenho nenhum. Ou seja, não tinha, né? Dois terços não tinham nenhum tipo de contato, nem com a associação comunitária, ONG, trabalho voluntário, qualquer coisa. Né? Então você tem um, um distanciamento que se reflete também no trabalho, que se reflete na pauta, que se reflete na representatividade dos grupos sociais, dos movimentos sociais em luta. Porque se eu estou fora disso. Se eu estou fora da comunidade, se eu, tô, se eu não tenho nenhuma relação, eu estou alienado do mundo, né? alienado do contexto social, alienado das lutas sociais que são travadas. O resultado dessa mesma pergunta agora reduziu para 40%. Ou seja, quase inverteu, deu 6%, e responderam não eu estou atuando de algum modo em algum algum tipo de né de ong de trabalho voluntário de associação comunitária o que o, o que seja né mas um, uma atuação presente seis disseram sim e quatro disseram não então digamos é, é, é, avançamos significativamente né essa mesma pergunta só para comparar quando a gente fez os docentes da universidade federal de santa catarina no final de 2019 75% disseram que nunca raramente ou quase nunca tem qualquer tipo de relação com a comunidade. Então, esse cerco que a extrema-direita faz, a UFSC aqui em Florianópolis, através do, do tal movimento Floripa insustentável, né? sustentável, os ataques sórdidos à universidade, aos, aos professores e pesquisadores, tem razão de ser, não tem ninguém, né? não tem ninguém maneira de dizer, mas três em cada quatro dos nossos colegas estão fora disso estão fora da disputa de ideia, da saudável disputa né, da hegemonia de ideia na sociedade. Nós estamos perdendo de 7 a 1 todo dia, Ivone, crise. Né? Então, em, em relação aos, aos jornalistas, eu acho que tem, que tem essa contradição. O tem razão, Ivone, eu sou obrigado a concordar em, em termos contigo, embora reflita aqui intuitivamente mais num outro sentido. Essa piada ainda, ainda serve, né? Cada dia um 7 a 1, ainda estamos vivendo isso. O Kevin faz uma pergunta também. Kevin Eduardo, eu sei que essa é a pergunta de um milhão, mas vamos lá. Na sua percepção, como nós, jornalistas, principalmente os que estão concluindo a graduação, como eu, podemos mudar essa realidade de precarização? Kevin, a primeira atitude, meu querido, seja bem-vindo ao clube, né? Sim. A primeira atitude é fortalecendo as nossas entidades associativas e sindicais. Sem isso, né? aqui também quero render uma homenagem à Associação Catarinense de Imprensa, na pessoa da colega Débora Almada, que participou ativamente da pesquisa, nos apoiou. Muito obrigado, Débora. Sem, essa, sem a, a saída coletiva, Kevin, eu não vejo nenhuma outra. Seja pressionando o Estado, nesse caso. Né? A gente tem, tem conversado com, com a Maria José Braga, a Zequinha, que é a nossa presidenta lá da FENAG, a gente precisa fazer um esforço nacional. A pandemia dificultou muito essa mobilização presencial, essa mobilização que dá mais resultado. Né? Então, a mobilização online é muito mais precária né, de fazer também. Mas a gente precisa reunir os principais dados e fazer um debate público né, a partir do Congresso Nacional, a partir de principais casas legislativas e buscar um apoio, principalmente em relação à precarização profissional, que não é um dado só de jornalista, a precarização é do mundo do trabalho ela caminha para um limite, não é possível, né? pensando no próprio capitalismo, né? nesse, nesse capitalismo pós-moderno ou pós-industrial, né? ele precisa ter consumidor, não é possível né? que os caras continuem precarizando, substituindo mão de obra né? por tecnologia, o robô não, não se alimenta, não compra comida, não compra roupa, não, não consome. Então, em algum momento, isso vai ter que ter um acerto né? de contas. Agora, nossa, nossa perspectiva tem que ser uma perspectiva de luta. Assim. Eu acho que a gente precisa fortalecer o sindicato. Tem 31% de, de, de jornalistas filiados, a média de categorias urbanas é acima de 50%. Vamos, vamos trabalhar com a perspectiva de que nós tenhamos em Santa Catarina 75% da categoria associada ao sindicato brigando, pressionando, lutando. Não vejo nenhuma outra saída. Individualmente, não tem saída. Não tem nenhuma saída. Né? As saídas serão sempre coletivas, no, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, nesse caso, porque a precarização da profissão é um dado da realidade dos mercados jornalísticos do mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos e tal. A gente está lutando tanto em relação à questão do peso, da tecnologia, na redução de postos de trabalho, aí não nos assusta tanto, porque tem a saída, que é essa que a gente está falando, que o ato das notícias evidencia, né? mas também naquilo que é o mercado formal de trabalho, né? para que a gente possa ter condições dignas. Tem uma pesquisa muito importante que foi feita pela Janara Nicoletti, orientada pelo, pelo professor Jacques Mig, né? saiu em livro pela editora é insular, que trata do tema. A Janara conseguiu fazer, né? na verdade, montar um sistema que, Kevin, relaciona precarização com baixa qualidade da informação. Né? Até então, a discussão estava muito no campo das ideias. Ela conseguiu materializar e rodar, né? uma, uma, uma, uma não é um aplicativo, mas rodar um sistema né? em que ela relaciona isso. Quanto mais precarizado é o trabalho do, ou da jornalista, mais isso afeta a qualidade final do seu trabalho, do seu produto, né? a, a qualidade final da informação jornalística. Então, parece claro, se os empresários querem continuar no ramo de produzir e comercializar e fazer circular informação jornalística, eles têm que apostar na redação desse quadro. E nós temos que fazer o nosso papel, fortalecendo a luta coletiva. É interessante isso que você fala, porque sempre que, me, que as pessoas me, me questionam sobre a importância, por que ter formação em jornalismo, né? é isso que eu respondo sempre, porque, assim, bem ou mal, a gente, a gente recebe algum treinamento, alguma, algum tipo de, de, de, de formação, algum tipo de... De formação mesmo, esquece a palavra, para a gente poder trabalhar a informação, né? trabalhar a, a forma como a gente vai... O, manter as pessoas informadas, que tipo de notícia, que, o que, que é notícia, o que, que é boato, o que, que é fofoca, que é no, no mundo que a gente vive hoje, de fake news, que fake news é muito isso, é antigo, a antiga fofoca, né? Uhum. Tem, muita coisa de, de, de, de, tem muita coisa que é maldade, mas tem muito de, de, de, de futrica mesmo, né? Que de alguma forma a gente recebe um, acaba tendo uma percepção para entender o que, que é só futrica, o que pode ser notícia, o que pode interessar a sociedade, o que pode ser importante, né? E que mais? Ah, aqui tem muita Segundo... gente falando, Olha dando senhora, parabéns, Cris. querendo, querendo, ah. querendo falando, ah, que bom, estou estamos ouvindo você, e tal, todo mundo muito feliz de, de te ouvir. Então, nessa, nesse site do perfil, do jornalista.uf.br, esses dados estão lá disponíveis, né? os dados, dados do, perfil, do, do sumado executivo. Sobre o que você estava falando, da questão do fake news, né? a precarização da profissão também acaba fortalecendo o que era antigamente né? a indústria do boato, virou uma indústria né? de fraude e manipulação que gira trilhões de dólares. Né? As plataformas digitais ganham como? Ganham sequestrando o tempo da vida da gente. Né? A gente tem feito esse exercício em sala de aula, assim. E a média né? do número de horas-dia que cada aluno, cada aluna, né? jovem, sobretudo, né? É, tem essa tendência, passa em rede social, passa muito de 10 horas por dia, Sim. a média. Então, se você for somar projeto da semana, projeto do mês, vezes 12 o ano, a quantidade de horas que a gente dá, porque esse é o modelo de negócio, das plataformas digitais. Nós somos o produto, eles vendem o nosso tempo de vida como produto para anunciantes né? Nós somos é, objeto de perfis psicográficos que, Mapeiam os nossos hábitos de consumo hábito de vida, hábito de formação Tudo isso esses caras têm na mão Transparência é zero, democracia é zero né? Então, é, é, a, a fake, quando, quando eu falo de fake news Eu sempre fatizo isso É uma indústria trilionária Da corrupção, da opinião individual e coletiva das pessoas Da fraude e da manipulação Foi consolidada num consórcio Entre o Facebook e a Cambridge Analytica Lá no Brexit da, da, De 2016 no Reino Unido Quando se aprovou a saída do Reino Unido Da União Europeia Aquele modelo foi transferido, porque eram as mesmas pessoas e organizações, para dar suporte à eleição do Trump e em 2018, à eleição do Bolsonaro no Brasil. O modelo está pronto, né? a sociedade precisa reagir a isso, e nós, jornalistas, temos um papel muito importante nessa discussão. Com certeza. Eu quero agradecer, infelizmente nosso tempo está acabando já. É sempre, como eu te falei, é uma hora, mas assim, é uma hora que voa, porque a gente sempre tem muita coisa para conversar, eu deixo esse espaço aberto, para quando você quiser voltar para a gente falar sobre outros assuntos, só, só, só nos avisar, a gente entrar em contato, falar com a Valci, com quem quer que seja, né? a gente a está gente sempre se encontrando pelas... Agora, agora que nós voltamos a, a, a frequentar a vida presencial, uhum. <risos> voltamos a nos encontrar na rua também. Sim, sim. Quem e... sabe a gente programa, Cris, junto com a, com a CI, né? é, o curso de jornalismo, Algo no começo do ano que vem, a gente deve ter esse relatório final da pesquisa com todos os dados né, analisados descritivamente até meados de fevereiro. né. Então, a gente pode planejar isso no começo do ano que vem né, e Por fazer certeza. um evento onde a gente exponha mais amplamente esses dados e, e possa trocar ideias, enfim, com os nossos colegas jornalistas, nossas colegas jornalistas, e principalmente com a direção do nosso sindicato, que a gente espera, de algum modo, contribuir, subsidiando a ação do sindicato. Com Muito certeza. obrigado pelo convite. Boa noite para todos vocês aí que estiveram com a gente, todas e todas, Ivone, né, o Adriano, que fez pergunta, o Kevin agora, sucesso aí no teu E a gente segue aqui na nossa, na nossa luta da pesquisa em jornalismo, do ensino em jornalismo. Muito obrigada, professor. A gente tava, hoje é a nossa última live do ano, como vocês podem imaginar né já estamos em dezembro gente esse ano passou muito rápido né o nós vamos voltar em fevereiro a gente já já, já temos uma reunião marcada no sindicato para conversar sobre as próximas lives então em fevereiro a gente deve voltar com mais uma, uma programação certinho organizada sempre à disposição Quem tiver ideias o que a gente deve debater o que que tá, o que, que, tá o que que tá rolando no jornalismo nos procure no Facebook pessoalmente, no Instagram, onde quer que seja, onde nos encontrar. Estamos abertos ao, ao diálogo. Muito obrigada. Obrigadão, saúde.